Fala aí guerreiros e guerreiras, é soldado aqui novamente trazendo para vocês mais um vídeo E hoje a gente vai fazer um videozinho aí falando sobre a nova roleta VIP, o melhor, né? Sobre o novo caça-níquel aí do né? Crossfire, né? vamos lá, vem que vem, vem neném, vi que eu tô boneco também Ó, essa soldado, não sei como é que é, pô, mó fácil, né rapaziada? Vem aqui no mercado, mercadro, ih, mané, travou Aí vai ter aqui a roleta X, que vai ser uma outra roleta, vai ser um outro para aí, né? Não vai ser agora, vai ser liberado mais para frente. E aqui, ó, tá piscando aqui, ó, vem. Vem que eu quero o seu ZP. É Essa roleta aqui, né, com os prêmios novos que você já conhece, já viu aí, tá bom? Como é que eu faço para ter isso aqui? Você tem que comprar a gema azul. Cuidado, como é que eu, como é como é? Como é que eu compro a gema azul com ZP tá? Lembrando pra vocês que ZP, rápido, fácil, na hora, sem demora, sem complicação, o link, meu parceiro, tá aqui na descrição, é o nosso parceiro e amigo, aí é Zé Loco, ZP, tá bom? Então vamos aqui, vamos comprar, vem que tem, vou comprar aqui cinquentinha, que é o que o, o nosso parceiro patrocinou, vou comprar 50 gemas, nossa, vai fechar a caixa, rapaziada, não é tão simples assim, tá? Se... Mercado Nego de GP que é comprado aqui de GP, né? Com o dinheiro que você ganha só logando aí no jogo já tá difícil demais. Imagina a roleta VIP! Imagine para cair um item desses aqui que é os principais, né? Não esses aqui, né? Mas esses quatro aqui que são VIPs, tá? A M4, a quebrisa é diamante. A Bar Diamante e a Dragão em Chamas, tá? A QBZ Serpente Maria, ela é muito boa, só que ela não é VIP. É, tá aí um ponto negativo, né? E também não é destacada como Vitoriosa, Furiosa, essas coisas. E já o miau é destacado, né? O Baú fica destacado, coisa que eu não entendi. Se a QBZ é da mesma família que, ou próxima da, da nova M4, era para ser, pelo menos, destacada lá como Vitoriosa e como VIP, né? É, aliás, era para ser uma VIP, porque tem duas QBZ. Ela deveria ser VIP um a outro no lugar dela aqui, mas enfim, tá bom? Vamos lá, como é que eu faço pra girar? Como é que funciona? Cada vez que você vai girando, né? A cada, cada vez que você vai abrindo aqui, a quantidade de giros, né? A, a quantidade de gema por giro vai aumentando, então vamos lá. Vou fazer o primeiro giro. Vem que tem, vem neném, vem que eu tô boneco também, ó. roubalheira oh, você vai cair lá embaixo, né? É normal. É, o primeiro giro distintivo Plus, porcaria. Porcaria. Tá? Aí você pode apertar aqui e pode parar, ou você pode deixar ela parar automático. Ó, vou deixar ela parar automático, tá? Vou fazer mais um aqui, ó. ó o primeiro giro, uma é gema. Segundo giro, uma é gema também. Até aí tudo bem, mas você sabe que a probabilidade de cair lá em cima num prêmio permanente é quase zero, né? <risos> no primeiro giro né Claro você tá vendo que foi programado para ó ó <risos> então você já sabe você já sabe garoto. Eita, mano eu tô na frente que foi mal para esqueci de trocar vou colocar minha câmera aqui embaixo para vocês verem tá essa M4 aqui me perdoa me perdoa eu acabei de esse detalhe viu tá então foi programado ó <risos> Vamos lá, aí agora o terceiro giro já começou a aumentar, tá vendo? Já tá pedindo duas gemas, tá bom? Agora eu vou parar a roda, que seria mais... Né, engraçado. Eu vou parar é, o giro, né, que seria mais vantajoso, mais um, seria mais uma estratégia, né? Algumas lingas dizem, que se você colocar aqui, ó, pra parar na QBZ, pode cair entre as chamas e a QBZ diamante. Mas vamos ver, vamos ver, vamos tentar. Ó, outro giro, ó, apertei na GBZ, apertei na GBZ, será que vai lá em cima? Ó lá, ó, aqui você viu que ela ganha força do nada, quando tá, quando tá na parte dos prêmios principais, ela ganha força do além Agora, quando ela tá forte aqui embaixo, ela para de uma vez? Cara, essa aqui, eu vou te falar, dessa vez a Z8 extrapolou, exageraram, ó, legal, legal, ó, ó, é pra cair lá em cima, ó ela para do além. Se fosse lá em cima, ela ia dar a volta completa. Mas, vamos lá. Ó, tem mais seis. Agora, ó, era um, né? Primeiro giro um, segundo giro um. Terceiro giro foi dois. O quarto giro agora já é seis gemas. Então, o negócio vai ficando pancante, né? Ó. Em vez de parar lá em cima, ela dá o giro completo e vai embaixo. Então, rapaziada, a probabilidade tipo assim, de mil pra cair aqui em cima é quase um <risos> um, pra mil pessoas, um vai cair aqui em cima mais ou menos, e é, mais ou menos essa conta aí, agora de ó de, de um, um, dois seis, agora nove gemas, tá, pra fazer o quinto giro então vamos lá eu tô ficando com medo Olha lá, ó tá vendo que ela tá, ela tá forte, do nada ela para lá embaixo ela não continua? Por quê? Porque ia cair o prêmio bom lá em cima, né? Agora já são 13 joias, rapaziada. Já são 13 joias. Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa que eu acho muito difícil. Vamos. Oh, já vou parar logo. Quero ver. ó lá. Oh, oh, ela vai passar tudo, vai cair lá embaixo. Nossa! Que milagre, velho! Que milagre, velho! Que milagre! Oh, eu ganhei. Ganhei a QBZ, a QBZzinha, ela é muito boa, rapaziada, muito boa. Mas é muito, é muito aleatório, porque na live, você que não acompanhou a live, a gente fez a live aí, essa semana, né, mostrando como funciona, mostrando tudo, cara, gastei pra caramba aí, na, roletando pros inscritos aí, e não veio nada. Tipo, de duas contas que veio a, a Barret e a M4 Chama, e aí na uma outra conta teste veio a, a QBZ Serpente. Mas muito difícil. Vamos ver aqui. Ah, saudade, não gostei, não quero esse prêmio. Quero tentar, quero desmontar para poder fazer o próximo giro. O próximo giro eu precisaria de seis gemas. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui. Para seis gemas, que eu acho muito difícil. Cadê? Ó, não tem. Eu teria. Ah, tem sim, ó. Dá para me desmontar o Max, o óculos e a mochila Elite. Ó, vou desmontar. Desmontei. E vou conseguir arriscar o próximo giro, tá bom? Ó, consigo fazer mais um giro aí. Então vamos lá, vem que tem, vem neném, vem que o Zé é premiado também. Já, rapaziada, não esquece, coloca aí exclamação ZP, vem que tem no primeiro link, se você quiser comprar aquele ZP premiado, pra garantir aí a sua VIP, com pinzinho de 14, com pinzinho de 28. É aí, rapaziada, vamos lá. Ah, eu fiz errado, vai parar aqui, ó. Eu fiz errado, era pra parar lá em cima, mas tá bom, tá bom, tá bom. Então é isso, ganhei a QBZ de M4 e agora já passa pra 34 giros. Pra você conseguir 34 giros, você tem que ter no mínimo aí é, 80k de ZP e assim vai, mano. Você vai completar todos aqui embaixo primeiro, pra depois... Aqui, o exemplo, se eu fosse abrir mais um aqui de 34, vai... iria cair no Lulu. Pra depois cair em qualquer item desse aqui, ó. Que é... Muito compli... ou aqui ou no Miau, né, é muito complicado. Agora vamos lá, vamos lá, vem que tem, vem neném! deixa eu mostrar aqui para vocês no baú, como é que fica a... não, não, tinha que transferir, né. Agora tem que você tem que transferir pro baú, tá rapaziada, senão não vai, tá bom, ó. Vou colocar porque isso aqui não vale nada, não tem ponto nenhum, ó, transferir para o baú, vamos lá. E ela não fica destacada aqui, tá, rapaziada? Ela fica aqui normal, normalzinho aqui. Vou colocar um test drive, dirigir comprou. Minha opinião, soldado, você acha que vale a pena, rapaziada? Ó, que nem eu falei, pra você conseguir pegar o prêmio principal ali, você vai gastar muito. Mas muito, mais de 300k pra cima. Que nem eu falei, entre mil, você vai entre cem, um vai conseguir ganhar aquela ali. Tipo, sem gastar pouquíssimo, pouca cor. O resto, mano, não adianta, rapaziada. É muito roubada, velho. Essa roleta é muito roubada. Vou colocar um modo bot aqui, só lindo. É muito roubada. Então, fica aí. Se você quiser... Oh, eu, na minha opinião, o que, que valeria a pena? né? Você tentar um pinzinho de 14, né? No 50% aí na primeira recarga do mês. Você consegue ficar aí com com 21, né, 21k ou um pin de 28 que você ficaria com 40, né, conseguiria comprar ali quase 50 gemas, né? Na minha opinião é o que o eu... o passando. Eu, na minha opinião é o que eu acho que valeria, né? Valeria, né? Você, se você quisesse arriscar, né? Valeria, tá ó? Kbz, rapaziada, é igual que QBZ... É igual a QBZ VIP, tá? Ela vara 100%. É rápida pra cacete. É muito boa, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do videozinho. Fiquem todos com Deus. Grande abraço. Até a próxima. Tô ficando com medo. A roleta VIP. Toda viciada. Tamo junto boneco, deixa o like, não se esqueça ZP é rápido, fácil, cada hora sem demora, sem complicação O link tá aqui na descrição Ui, chupa bife, tamo junto